Com o início da quarentena, eu precisei mudar o estilo de atendimento. Aquela modalidade que eu vinha presencial já não se ajustava mais ao momento. Então, é, realmente, online era a opção que nós tínhamos naquela, nessa temos nesse momento ainda. Para tanto, eu acho que a gente precisou se preparar para isso. Então, é, fiz um curso da escola. Cruz de atualização em saúde mental e atendimento psicossocial é, no COVID-19. Fiz a minha inscrição, o cadastro no, no Epsic e em todas as leituras recomendadas pela OMS. Iniciei os atendimentos em dois grupos de dois grupos voluntários, é, um grupo sediado em Caruaru e que atendeu 500 pessoas por 30 psicólogos que estavam é, cadastrados e um grupo em Barueri do Instituto Lego plantão solidário plantão psicológico solidário que ai, atendeu até o momento 60 é, pacientes com 8, 8 psicólogos Essa, esses dois grupos eles a, a gente é, Pensa em mantê-los funcionando após a pandemia, é, oferecendo esse atendimento à população. Tá? E, e a minha abordagem é uma abordagem é, cognitivo-comportamental associada a técnicas de mindfulness, mindful relaxamento e, e é, técnicas de enfrentamento de situações de crise, o, com o intuito de realmente assim é ouvir, acolher, ouvir, refletir, confortar e instalar a esperança a esperança, o sentimento de pertinência, a importância de cuidar de si e cuidar do outro. Para tanto, a gente ah, recomendava, fazia as recomendações de altos cuidados. Os problemas que a gente teve, foi comum a todos, era a dificuldade de acesso e as interrupções de rede. As demandas psicológicas se referiam principalmente à ansiedade tristeza, medo do hoje do futuro, perda da capacidade de... É, é, é, financeira, é, medo da, é, é, problemas, né, de sobrevivência, preocupações com a sobrevivência, doenças comórbidas, luto pelas perdas, a própria contaminação pelo covid, é, e mais assim uma coisa nos deixava muito, é, nos deixava muito comovida é a esperança, a fé que era um pilar de sustentação dessa população.